Esse é o celular de partida com o compressor da Basis. Ele tem é, 1.000 amperes de pico e 500 amperes de é, início. Bem, o funcionamento dele começa apertando o botão aqui de de power, né, para ligar ele. Aí você vê que ele está com 57% de bateria. O primeiro botão é para acessar as funções de compressor, né? No caso é aí o botão mais e menos para aumentar. O terceiro botão, ele tem as pré-configurações é, internas. Por exemplo, modo 2.4 bar, bicicleta 45 PSI, é bola 8 PSI e volta para 30. <coughs> O segundo botão aqui é para ligar a lanterna. Desliga. A função de emergência. Aperta uma vez. SOS. Volta a desligar. As conexões são para ligar a mangueira de, do compressor, aqui a lanterna, as que são as duas saídas, né? USB-A. Aqui é, é, é o USB-C, que é a de baixo, é tanto para carregar esse o, o auxiliar quanto para é, usar como power bank. E por fim, tem a, a saída do... As garras do auxílio de partida. E aqui a conexão da garra do auxiliar de partida. São duas garras. É... Esse plug, ele é inteligente. Então, ele detecta a conexão com a bateria. Então, eu não apertar apertar nenhum botão. Só tem uma forma de encaixar. ele começa a piscar. Isso aqui é para estar tá pronto para fazer a conexão com a bateria. Aqui é a rosca a gente coloca a mangueira. e depois coloca no carro. e seleciona a é, a pressão para enchimento. Esse carregador ele tem proteção contra é, caso inverta o polo para ligar na bateria. que vou ver vermelho. Se inverte o polo. Acho que a verde de quem que pode dar a partida? Ok, pode ligar. Ficou vermelho. Você sugira que você tirar o tronco. Ele não sai de vermelho ó, até que você tira o clube. Desligou a data tentativa, tem que fazer esse processo. Vou vender, beber, tira o e coloca a gente em volta. Vamos testar de novo. Vamos desligar. Tenta dar a partida. Sem bateria. Totalmente, totalmente sem carga nenhuma essa bateria. Vou colocar o. Espera. Ok. Pode dar a partida. Geralmente uma ou das tativas é suficiente para dar partida. Estou meio do tiro. Não sai, depois a tira. E tá pronto de novo para dar partida.